Oi, meus amores, tudo bem? Eu recebi ainda há pouco a questãozinha. Chai, medeia ou media? Ah, eu tenho dúvida. O verbo é mediar, mas se eu falo ele, medeia, tá? Essa ideia de estar no meio de alguma coisa. A gente busca muito se aproximar ao mediar, mas a conjugação correta, eu medeio, tu medeias, ele medeia, tá? Não é ele media, ele MEDEIA Então, cuidado nessa hora Esqueceu, volta aqui Procura, tá? Mas não coloca essa conjugação errada Porque ela chama muito a atenção na hora da sua correção Ou no seu texto também, né? Fica mais bonito, ele MEDEIA Depois que você viu esse vídeo, agora é só MEDEIA Nas frases <risos> Beijo!